Porto, uma pista para pousar, um céu para manobras aéreas e mais de 200 mil visitantes prestigiando. Este foi o cenário que a Royal International Air Tattoo, a RIAT 2022, proporcionou para militares e entusiastas do mundo da aviação em Fairford, na Inglaterra, dos dias 15 a 17 de julho. Entre eles, militares da Força Aérea Brasileira, liderados pelo comandante da FAB, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, que estiveram na feira, considerada uma das maiores do mundo, com a missão de mostrar as potencialidades operacionais do KC-390 Milênio. Nessas oportunidades que nós trazemos os produtos brasileiros, nós trazemos o que nós estamos fazendo no nosso país, o que nós estamos fazendo com a nossa Força Aérea. Então nós temos aqui, por exemplo, um KC-390, produto da indústria brasileira, de uma parceria muito bem feita da Embraer com a Força Aérea Brasileira, já há mais de 10 anos que nós começamos a desenvolver esse produto. E hoje nós temos aqui um KC-390, não mais um protótipo, mas um avião de série já da Força Aérea Brasileira, que está operando, que está aqui, lá na base aérea do Galeão, com a nossa tripulação. Isso gera uma integração com as outras forças aéreas que estão também pensando em como serão substituídas suas, trans... suas aeronaves de transporte dessa classe de 20, 24 toneladas. E é uma oportunidade de vermos a indústria de interagirmos com amigos, interagirmos com as outras forças aéreas. A participação da FAB na RIAT torna-se de relevância ímpar, especialmente por conta do atual momento operacional e logístico. É, nós estamos vivendo um momento único na Força Aérea Brasileira, com o recebimento desses novos projetos, KC-390, Gripen, agora muito felizes também com a aquisição de duas aeronaves, que serão os futuros reabastecedores estratégicos, novos A330, e essas novidades exigem também um complemento tecnológico, que uma feira dessas facilita muito o nosso conhecimento. A feira deste ano teve como tema Treinando a Força Aérea da Próxima Geração, motivando a FAB a participar do evento com a missão de buscar novos conhecimentos, visando o constante crescimento operacional, tanto para a formação quanto para a especialização de pilotos. É uma oportunidade ímpar de conhecermos as técnicas, os conceitos, a doutrina aplicados na instrução primária, na instrução básica da Força Aérea Britânica e de outras forças aéreas que estão participando para eventualmente aplicarmos no aprimoramento da nossa instrução do piloto militar da Força Aérea Brasileira. É de fundamental importância agregar conhecimento e fomentar a busca pela excelência no preparo dos futuros pilotos de combate da Força Aérea Brasileira. É uma grande oportunidade de ter contato com a doutrina mais atualizada de outros países, que nos possibilitam reflexões sobre a nossa e, quem sabe, um aprimoramento ou manter o que já está sendo feito. Estamos mais de 9 mil quilômetros distantes do Brasil para mostrar as diversas forças aéreas Aqui temos uma aeronave de transporte tático e logístico e de reabastecimento em voo que já realiza diversas missões pela Força Aérea Brasileira. Ela foi produzida e desenvolvida no Brasil. Este é o KC 390 milênio, aqui na feira, operado pelo Esquadrão Gordo. A aeronave ficou em exposição estática e os visitantes puderam ter acesso ao interior do avião e interagir com a tripulação. O grande diferencial dessa aeronave é que ela consegue, em curto espaço de tempo, ser configurada para realizar vários tipos de missões diferentes. A gente não está só mostrando a aeronave, as capacidades da aeronave, mas a gente também está tá mostrando a capacidade do Brasil, do povo brasileiro, que ele é altamente competente, tem desenvolvimento para poder produzir uma aeronave dessa capacidade e mostrar para o mundo todo, porque essa aeronave ela não perde. Para nenhuma outra que está aqui, muito pelo contrário, ela se destaca sendo uma referência aqui na, na Royal International Air Tattoo. Quem conheceu, ficava impressionado e encantado com o tamanho do avião. Bom, é uma satisfação muito grande, né? A gente estar tá aqui, chegar aqui e ver uma aeronave dessa, com o pessoal todo brasileiro, né? É bom também que a gente conversa coisas do Brasil e mata a saudade. Muito orgulho de ser brasileiro. Eu acho que KC390 uma grande adição Royal Netherlands Force. I think it will suffice greatly in transporting the goods uh, we need uh, as well as being a very modern plane, so I think it, it will uh, serve as well. Com o encerramento da RIAT, a FAB cumpre sua primeira missão na Inglaterra. Agora é hora de seguir mostrando as nossas potencialidades em outra feira, a Farmbor International Air Show 2022. Mas antes, acompanhe como foram os três dias por aqui de muita emoção, adrenalina e imagens espetaculares. <música> Brasil. Essa é a nossa fu